A partir de hoje vou começar uma série de vídeos bem curtinhos falando de situações que podem inspirar positivamente outras pessoas, junto com algumas situações do meu dia a dia, do meu My Day. No My Day de hoje, o almoço também tem que ser especial. O que você tá aí? É é também. Tá eu vou comer eu não estou na Coreia mas eu também tenho outro caindo aqui as folhinhas é ser ligeira mas é o IP o meu nome é Romildo, sou especialista em saúde e segurança e neste canal tento dar dicas para que a vida das pessoas possam ser saudáveis e seguras de forma direta e sem enrolação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e se gostou, dê um like e compartilhe na sua rede social. Gratidão! Você já pensou sobre isso? Algumas pessoas dizem que gratidão é uma espécie de dívida que nós temos por aquelas pessoas que fizeram algo por nós. Primeiramente, devemos ser gratos a Deus. Por tudo que ele fez por nós Conforme está escrito lá em Crônicas 16, 8, 10 Devemos nos lembrar e externar nossa gratidão Por aquelas pessoas que passaram pela nossa vida E estão, né, passando pela nossa vida E estão na nossa vida atualmente Que, que fizeram e que fazem algum bem para nós Uma pessoa que consegue externar a gratidão Também inspira outras pessoas a fazê-lo Pense nisso, pois segurança é assim que se faz e nós fazemos. Eu quero estimular você a se gostou desse conteúdo ou dar temas para que eu possa desenvolver e trazer aqui para vocês, porque na realidade eu tenho um propósito. Muitas vezes que está aparecendo como primeiros resultados, views, compartilhamentos, enfim. Isso é legal, isso é importante, isso é o que eu busco também, mas eu tenho um propósito quando eu faço os vídeos é de ensinar as pessoas, de passar alguma coisa positiva para alguém e que faça diferença na vida das pessoas, tá? Então não se esqueça, propósito é mais importante do que os resultados que você possa vir a ter, que é aquilo que você enxerga. Aquilo que está lá embutido no valor, muitas vezes você não vê. Tchau. Se você ficou curioso, eu sempre gostei de ver o, ba o background, os bastidores de uma gravação Muitas vezes a gente pensa como que a pessoa conseguiu aquele visual, aquele look eu, Hoje eu estou usando aqui o Best View, olha só que interessante ó. Ó A caixinha dele aqui, ó. espero que consiga focar É um teleprompt que você acopla na frente da sua lente e você coloca o celular aqui embaixo dele. Ele espelha, né? tem um espelho. E você vai lendo. Eu usei esse recurso para poder fazer esse vídeo para vocês. E mostrar também que com poucas informações. Você consegue fazer coisas muito importantes. A questão também da cor no background. Como você deixa essas cores. Eu tenho um bastão de LED. Que é RGB. Que eu vou trocando as cores. Nesse caso eu deixei vermelho. Mas tem o pulo do gato. O segredo. A luz aqui ó, que está me iluminando como luz principal, ele tem que ser subexposto, tem que ser uma, uma intensidade muito menor para que o fundo apareça, senão quando eu aumentar aqui o fundo vai sumir. Então essa é uma dica importante, tá bom? Então a imagem tem que estar tá subexposta para que o visual do fundo apareça. Aprendi isso com o youtuber que depois eu vou deixar o nome dele aqui, é... Vaz, não.